Para eles, foi muito mais que um simples passeio. Isso é importante para a gente ter um amplo conhecimento sobre a área. E a escola trouxe esse projeto para a gente, que é bem legal para todos os estudantes. 28 estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Ranulfo Paes de Barros, em Cuiabá, conheceram a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Viram o um plenário, onde os desembargadores do tribunal tomam as decisões. Também visitaram o um arquivo onde ficam guardados os processos judiciais mais antigos. Os processos não são mais em papel, agora são tecnológicos. Eu fiquei tipo, nossa, mas faz bastante, é legal aqui, gostei bastante. Eles estão aprendendo os direitos e os deveres, né, do menor aprendiz, do estagiário e conhecendo esse espaço, eles já sabem onde fica, né, como chegar até aqui. Então, é uma porta aberta, uma possibilidade que eles têm e uma certeza de que os direitos deles serão garantidos. A visita terminou na sala, onde tem o registro da história do TRT. Fotos, objetos e móveis. A mesa, por exemplo, é da década de 40. É um momento de nós recebermos é, estudantes que estão aí concluindo o ensino fundamental. né? Então, eles estão aí para é, iniciar o ensino médio e a, a, no momento em que você está ali naquela transição né? entre ser criança, ser adolescente e daqui um pouco ter que tomar decisões que vão impactar a vida adulta. Então, assim é um momento importante que o tribunal pode apoiá-los a se inspirarem a trilhar um bom caminho. A visita faz parte do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania realizado há uma década pela Associação dos Magistrados do Trabalho de Mato Grosso, em parceria com o TRT. Anualmente nós escolhemos uma escola, preferencialmente estadual ou municipal, para ir lá na escola fazer palestras, levar noções de cidadania, ensinar noções básicas de direito, em várias visitas e no final do processo nós recebemos os alunos para apresentar o tribunal e também fazemos uma culminância que é um concurso de redação sobre os temas que foram ensinados ao longo do ano e nós premiamos com brindes relacionados à educação os alunos melhor, que melhor se destacaram.